E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver uma integral utilizando o método de substituição. Na verdade, nós vamos focar na primeira parte dessa substituição. Isso porque o mais difícil é reconhecer quando devemos utilizar a substituição. Ok, vamos resolver a integral de 2x mais 1 vezes a raiz quadrada. De x ao quadrado mais x dx, será que nessa integral é possível usar substituição? Pause o vídeo e tente pensar a respeito disso. A substituição que estamos tentando fazer aqui ela serve para desfazer a regra da cadeia. Lembrando que a regra da cadeia diz que a derivada em relação a x de uma função f de uma função g. De x, é igual à derivada de f de g de x vezes a derivada de g de x. A função f é a função externa e g é a função interna. E quando queremos fazer uma substituição, queremos desfazer isso aqui. E observe que essa expressão, ela se parece bastante com essa. E será que essa função tem essa derivada? Vamos ver. Chamando x mais x de u, se você derivar isso aqui, vai ser igual a 2x mais 1. Ou seja, foi aplicada a regra da cadeia. E nós devemos desfazer isso utilizando uma substituição que chamamos de u de u. Ou seja, eu disse que u era igual a x mais x, e se eu derivar u, em relação a x, isso vai ser igual a 2x mais 1. E é aqui que a mágica começa a acontecer. Se eu multiplicar ambos os membros dessa equação por dx, eu vou ficar com du igual a 2x mais 1 dx. E sabe qual é o interessante disso? Se você perceber, nós temos aqui 2x mais 1 e dx. E se você enxergar toda essa parte como um produto de três coisas, claro que esse dx é um operador integral, mas se você reescrever a expressão como a integral de raiz quadrada de x² mais x vezes 2x mais 1 dx, você vai perceber que x² mais x é o u e 2x mais 1 dx é o du. E, com isso, você pode reescrever essa integral como a integral de raiz quadrada de u, isso porque u é igual a isso, vezes du, porque 2x mais 1 é igual a du. E fica muito mais fácil resolver essa integral ao invés dessa aqui. E ainda podemos tirar essa raiz quadrada colocando a integral de u elevado a meio du. E daqui em diante você resolveria essa integral e substituiria aqui para determinar o x. Eu não vou terminar de resolver essa integral, eu deixo como exercício para você. Mas eu espero que você saiba que essa substituição u du é muito importante no ensino do cálculo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!